Olá, professoras e professores da Escola Liceu José Furtado de Macedo. Temos uma mensagem especial de agradecimento a todos vocês educadores que, fazem parte dessa extraordinária família Liceu. Nem todo o herói usa capa, professoras e professores, lutam para ensinar, para educar cidadãos, para formar todas as profissões, transformando a vida dos alunos e o mundo. Enfrentando todas as dificuldades, até aquelas que não podemos ver, mesmo assim se reinventam, voltam a ser estudantes para continuarem como professores. No primeiro semestre de 2020, vocês educadores da escola-liceu, viajaram, da sala de aula para a plataforma da lousa para a tela, do trânsito congestionado para o sinal estável de internet, superando os desafios, continuam perto abraçando e acolhendo virtualmente os alunos, seguem ensinando mostrando que, estamos todos juntos mesmo sem estar perto. Vocês, professoras e professores, da escola liceu, atravessam muita coisa quando querem ensinar, atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam um cansaço, resistências, barreiras... Vocês usam o pincel, te usam o computador, te usam a própria voz, usam o livro, mas acima de tudo usam a paixão que carregam no peito, e quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais. Vocês professores da escola de seu ainda atravessam, atravessam todas as dificuldades que este momento traz, enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem e tudo isso para chegar até seus alunos, por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais, porque a paixão pelo ensino não pode parar, e ela é tão forte que vocês se superam cada vez mais. Agradecemos e parabenizamos a todos vocês: Abelardo, Cristina, Cláudia, Andréa, Lucivalda, Márcia, Tona, Arthur, Cristiane, John, Egídia, Fermino, Degilani, Francisca, Francilene, Hilda, Ismael, Junai, Jocelyn, Lissete, Luciana, Elivanusa, Juliana, Luciana, Nívia, Tasso, Valmara, Valmira, Venusaela, Vlaudênia. Muito obrigado, professoras e professoras que fazem parte da Escola Liceu, pela luta diária, por um mundo melhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo semestre de 2020. Juntos somos mais fortes.